Uh, boa tarde a todos, o meu nome é Tiago Santos, uh, venho apresentar-vos o, o Arquivo do Parlamento, foi o projeto que eu submeti para, para o Prémio Arquivo Pt deste ano. Uh, quero agradecer desde já a sessão para a apresentação uh, ao Júri e vamos então começar. O que é o Arquivo do Parlamento? O Arquivo do Parlamento agrega notícias e artigos de opinião extraídos do arquivo.pt com base nos dados abertos do, do Parlamento. Uh, basicamente uh, o, o objetivo foi criar um repositório aberto que procura compilar e dar visibilidade não só às, gra às grandes narrativas uh, dos, dos grandes editores como o público o expresso mas também aos mais pequenos uh, no, estou a pensar no, nos blogs que, que têm algum tem, que, que são bastante seguidos até mas que normalmente é mais difícil ter uma ideia qual é o que de, qual é o comportamento destes, destes atores não é? e, e esse, o seu impacto na, na vida política portuguesa. Quisemos também disponibilizar dados que normalmente não são tão acessíveis ao utilizador comum não é? e, gerar, e gerar a informação que seja interessante para, não só para investigadores, mas também para os utilizadores que tenham um interesse neste, pronto, neste, neste tipo de temática. Em termos do desenvolvimento do site, como já, falei, como já falei, partimos dos dados do parlamento.pt, em que tem dados sobre as legislaturas, não é? neste caso desde 96 que é a altura em que o artigo começou a recolher informação, o arquivo, digo, e pegamos nos dados da legislatura e fizemos a extração no arquivo .pt com base em pesquisa dos nomes do, dos deputados e dos grupos parlamentares nestas extensões de tempo. E, finalmente, fizemos o processamento dos dados, tipo, o título dos artigos, o texto, as palavras-chave, que mais tarde seriam os tópicos, e identificámos os grupos parlamentares e os deputados e, finalmente, então fizemos a publicação para o arquivo do, do, do parlamento só fazer uma pequena apresentação do, do site, só sair daqui e entrar no browser. Uh, ora bem, então aqui uh, na página inicial uh, permite uma ter uma visão geral uh, da informação que, está, uh, que, que estamos aqui a disponibilizar uh, por todas as legislaturas temos aqui a informação toda aqui só neste caso só os grupos para os grupos parlamentares a distribuição dos artigos e, e dos deputados uh, no, nos menus de topo temos outra maneira de, outra maneira de, de aceder à informação uh, temos aqui outra vez as legislaturas depois temos os partidos aqui aqui já por por exemplo vou ver aqui neste caso o PS eu, eu algumas páginas que estamos a melhorar a velocidade porque pronto é muita informação para disponibilizar Uh, e algumas páginas estão um bocadinho lentas ainda estamos a melhorar isso, mas de, de uma certa, uh, certa maneira temos aqui várias maneiras para navegar esta, toda esta informação, aqui neste caso temos uma visão geral de toda a informação que o Partido Socialista tem no, no site, o número de dados e os artigos, depois temos aqui o, esta abordagem em que fazemos um afunilamento na informação, em que temos primeiro legislaturas. Depois temos os deputados, aqui neste caso os, os deputados mais populares em termos do número de artigos publicados. Depois os mídias, quando falamos em mídias, são quem publica a informação, não é? o sapo, o observador. Temos agrupados por, também por, por, por publicador, vá, digamos assim. Depois o tópico. E finalmente temos acesso aos artigos, aqui neste caso só os últimos artigos, pois quando clicamos em cada uma das secções podemos ter acesso a toda esta informação. Um, depois temos a mesma abordagem, uh, mais transversal, em que temos aqui agora com todos os deputados, quando, por exemplo, quando entramos... Uh, num deputado vemos, vemos toda a informação aqui de uma forma mais, mais geral, outra vez, não é? A mesma lógica anterior, mas aqui como estamos a falar a nível do deputado já temos apenas as legislaturas, os mídias populares, os tópicos também mais populares, os últimos artigos. E depois temos outra, uma visão geral também sobre, neste caso, sobre os mídias, não é? Temos os mídias todos aqui, uh, aqui em que podemos pesquisar e por aí fora o mesmo para todos os tópicos, e finalmente temos aqui a visão geral de toda a informação, mais em bruto, vá, digamos assim, em que temos, uma, temos aqui um pequeno gráfico, em que temos a distribuição por... Uh, por, por ano e temos aqui todos, todos os artigos publicados e aqui uma, uma funcionalidade que, que acho interessante que é a hipótese de descarregar toda a informação e, e este botão está em todas as vistagens de artigos à medida que vamos afunilando a nossa pesquisa de acordo com o interesse podemos sempre descarregar uh, todos os artigos e toda a informação, isto acho penso que poderá ser especialmente interessante para os investigadores que sigam uh, estas, estas temáticas, digamos assim por exemplo, depois aqui vamos à unidade à unidade de informação que aqui neste caso é o artigo não é? em que temos o título, temos a data, a publicação, temos os links, o link original e temos o link para o arquivo.pt. Eu acho que o trabalho do arquivo.pt aqui é especialmente interessante porque muitos destes artigos, este não tanto que este é relativamente recente é, recente, é do ano passado, mas os, os mais antigos já nem sequer se encontram online e aqui temos, temos acesso a essa, aqui no arquivo temos acesso a essa, a essa informação. Uh, temos aqui as categorias. E, uh, finalmente, depois temos aqui as identidades, foi por acaso este aqui é um, é um bom caso que não está marcado, uh, temos aqui esta funcionalidade que é o marcar artigo em que com a ajuda da comunidade podemos ajudar, ajudar a, a melhorar o arquivo, porque isto inicialmente foi um, pronto, é um trabalho essencialmente algorítmico, temos esta informação toda, pronto, é impossível, é um trabalho manual, por isso damos a hipótese para fazer a verificação, para marcar este artigo aos utilizadores para fazer uma verificação, verificação manual. Pronto, agora vou, vou marcar este artigo e depois vou ver, vou ver, pronto, desapareceu o botão. Uh, e aqui eu já tenho informação para, para, para fazer uma verificação manual. Aqui, por exemplo, aqui, aqui acho que aqui por exemplo falha as entidades é uma coisa que eu ainda tenho que ver. Uh, isto remete-nos para o trabalho de futuro. Voltando agora à apresentação. Que é, que é fazer um, para acaso aqui não está, mas fazer uma melhoria, de, por exemplo, deste, deste tipo de casos, já preciso melhorar ainda uh, o algoritmo e algumas coisas. Uh, fazer a, alimentar a plataforma à medida que vamos tendo novos dados do arquivo.pt. Como sabem, o arquivo.pt tem um, tem um período de um ano em que guarda os artigos, não temos logo a informação toda e à medida também vamos avançando nas legislaturas, queremos continuar a, a adicionar informação. Criar APIs para facilitar a consulta também e a recolha de dados. Dados, não é? e finalmente criar a documentação e disponibilizar este código todo em acesso aberto para que as pessoas possam não só utilizar nos seus, nos seus projetos, mas também uh, uh, melhorar o, o código caso, caso as pessoas tenham a disponibilidade e estejam interessados nisso. E, e basicamente é isto, queria agradecer o vosso tempo, uh, estou aqui os, o, o link e, uh, e o meu e-mail caso desejem contactar e obrigado mais uma vez.